Benefícios do autoconhecimento. Lembrando que o autoconhecimento é uma ferramenta que você... Não é uma ferramenta. Você vai ter que usar ferramentas para que você possa se conhecer. Para que você possa saber o que você deve mudar em você. É como se, por exemplo, você fosse um carro moderno e muito automatizado. E o carro não está funcionando legal. Para que você possa consertar esse carro que é chamado você, primeiro você vai ter que saber como funciona. Entendeu? Então é assim, ó, meu carro não está andando na velocidade que eu desejo, está gastando muito combustível. Ah, é fácil, qualquer um vai dizer assim, não, é o carburador, que nem tem mais, não, é o sistema de distribuição, é, não, é o pistão que está vazando. Bem, alguém vai dar os palpites. Mas hoje um carro é bem complexo, tem outras coisas. É cheio de programação. Para que você possa... Fazer esse carro andar do jeito que você quer, que ele possa produzir do jeito que você deseja, é necessário você consertá-lo, mas tem que consertar no lugar certo. E para consertar no lugar certo, você vai ter que saber quem sabe onde está o problema. Tem que descobrir onde está o problema. Num carro, você manda lá para o mecânico. Vai numa oficina especializada ou vai numa oficina boa e ele vai lá por aquele aparelhinho... Vai né, fazer medições e tal, e vai descobrir onde é está o problema. Bem, mas você é uma máquina, você é um ser humano. Ele tem ele tem uma maneira de funcionar. E eu preciso saber como isso funciona, para que eu possa consertar. Então eu tenho hábitos. É né? Uma pessoa que começa a fumar e depois não consegue parar de fumar, porque ela criou uma dependência. Ela tem que saber onde é que é essa dependência. A pessoa que é, não consegue emagrecer, por que, que não consegue? O que, que acontece? Qual é a dependência? A pessoa quer fazer musculação, fazer academia e não consegue. Ah, ou quer estudar. Quantas coisas você deseja fazer e não consegue? que na verdade tem aí dentro de você vários programas de computador que funcionam. Então você gosta de ir para a academia para dar uma paquerada, ou você vai na igreja lá também para né, ficar mais bonito e tal, ficar olhando pessoas, não estou falando que esteja olhando com maldade, mas conhecer pessoas, se você quer mudar de vida, você vai ter que conhecer outras pessoas, se você quer um relacionamento, vai ter que onde tem a gente. O fato de você se conhecer, você vai poder se corrigir vai mudar o seu posicionamento, apesar de que também existem outras ferramentas. Você sabe é, outras dependências, na verdade, do nossa máquina, né? Às vezes a gente sabe que tem que voltando ao exemplo, eu preciso perder peso, mas cara do céu, né? Como é difícil? Entende? É difícil porque você sabe que você quer mudar, mas às vezes ainda, digamos assim, não tem a motivação para fazer isso, né? Às vezes ser gordo ainda é mais é melhor do que você fazer o regime lá e se tornar magro, né? Você não quer pagar o preço para mudar isso. Você tendo o autoconhecimento, você começa a encontrar outras ferramentas para que isso aconteça. Né? Algumas pessoas, algumas são até muito mais fortes, por exemplo, o cara vai lá e faz uma redução do estômago. Até então, tem coisas que você vai ter que realmente fazer e aplicar e ser drástico para que existe essa mudança. Para que você possa saber aonde está a tua fraqueza e corrigi-la. Então, esse é um dos benefícios do autoconhecimento. Quando você entrar realmente na, no autoconhecimento, você vai encontrar paz, você vai encontrar tranquilidade, porque você vai fazer as coisas de modo consciente. Você vai dizer assim, eu gosto de comer carne e vai comer carne. Não, eu quero comer alface e vai comer alface. Você vai fazer o que, que você realmente quer, porque você vai saber o que você quer. Você vai lutar por o que você quer. Tem um participante meu, em que ele não sabia que não sabia dizer não. Na juventude dele, o pai dele forçou ele a se tornar um dentista. E ele fez, a odonto, fez odontologia e ele depois veio tratar aqui comigo porque é uma coisa que ele não consegue exercer. Ele tem raiva, não gosta, não se sente bem exercer. Por quê? Porque ele não conseguiu dizer não lá para o pai dele na. Na juventude, né? não é tão juventude, porque já estava né, iniciando vida adulta, porque já tem 19 anos. Às vezes a gente não sabe o que a gente faz. A gente não percebe que está fazendo coisas que não vai levar eu para onde eu quero ir. Os benefícios de você buscar o autoconhecimento é que você vai descobrir quem você é, você vai descobrir como você funciona, vai descobrir também como as outras pessoas funcionam. E aí você vai ter uma vida tua. Você vai ser quem você quer ser outras ferramentas para fazer as mudanças. Mas o mais importante é saber como você funciona. E isso só vem através do autoconhecimento. Um grande abraço para vocês. Obrigado pela sua paciência. Obrigado por ter me assistido. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, que você marque aí no sininho, dê um like ou dê um dislike, faça algum comentário aí. Você me ajuda e me ajuda a me, a me, a me aprimorar. Acompanhe-nos no, no Face e no Instagram. E eu desejo a você toda a felicidade do mundo. Busque o autoconhecimento, que é a única ferramenta transformadora de verdade. Obrigado!